Olá, eu sou o Leandro e hoje eu estou aqui para falar sobre cursos para recolocação de deficientes no mercado de trabalho, no mercado de trabalho. Eu acho que ultimamente as empresas estão optando por, por esse método, é, dar cursos antes de recolocar um deficiente no mercado de trabalho, o que é uma boa e tu acaba aprendendo um monte de coisa nova. Aqui na região existem duas empresas que eu conheço que estão fazendo por esse método de dar o curso antes e recolocação depois. Uma delas é a Beta, na qual eu estou fazendo o curso de teste de software. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o curso, sobre a primeira parte, porque o curso é dividido em duas partes. A primeira é... Curso de informática básica, para quem não entende nada de informática, isso é muito, muito bacana. E a segunda parte, que é a parte específica do curso, que é sobre teste de software. Bem, na primeira parte a gente aprende o que então? A gente aprende informática básica, desde Word, PowerPoint, Excel, essas coisas em gerais assim. E eu acho bacana a primeira parte, para quem não tem conhecimento de informática, esse não era o meu caso, porque eu sou graduado em computação, então eu tenho muita noção de informática básica, mas foi muito bacana relembrar um pouquinho do PowerPoint, um pouquinho, um pouquinho do Excel, e as aulas são muito legais, muito, muito divertidas, que as aulas passam... Que é um foguete lá dentro, tu nem percebe quando a aula acaba de tão divertida que ela... Porque a aula é realmente divertida. Então esse curso é destinado a qualquer tipo de pessoa, sendo ela graduada, sendo ela não graduada. Ou tendo pouco conhecimento de informática básica. E eu acho bacana isso, dar oportunidade para os deficientes. E como que é... Está numa sala só de deficiente físico. Eu evolui muito nesse curso em termos de aprendizagem com outros deficientes porque a gente é em quatro e eu aprendi muito com esses quatro. Eu aprendi muito com esses três deficientes que estão comigo. E a gente acaba notando que o limite da gente é um só um pequeno detalhe e que nem interfere na, no tamanho da nossa vontade entrar em numa empresa como a Beta Sistema, ou outra empresa qualquer e que bom que tem empresas que olham isso para o deficiente e querem dar curso para o deficiente, querem recolocar porque é muito importante hoje a inclusão nas empresas é muito importante na minha opinião quando tu emprega um deficiente você não está tendo gasto, você está tendo investimento porque existem muitos benefícios e o caminho para entrar dentro de uma empresa hoje em dia é fazendo curso. E nada melhor do que fazer um curso da própria empresa para uma área específica. Eu acho que essas empresas estão de parabéns fazendo isso por novos deficientes. Espero que vocês também façam esse curso da Beta ou outro curso de outra empresa voltada para deficientes. Nunca desistam dos seus sonhos, é, porque você tem que acreditar que um dia você vai ser recolocado no mercado de trabalho e você tem que parar um pouquinho de reclamar e ter um pouquinho de esperança, ter um pouquinho de positivismo que isso mora ocorre Então era isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa um curtir no vídeo aí, deixa um like no vídeo. Compartilha com os amigos, com o para fazer esse curso maravilhoso que é o da Bebta. Você vai aprender muita coisa legal. Se inscreve no canal que tem muito, muito vídeo bom vindo por aí. Ativa o sininho e me segue nas redes sociais aí que estão aparecendo aqui no vídeo. E até mais. Tchau, tchau.